Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. No passo de hoje a gente vai conectar o motor do extrusor aqui no braço que a gente vinha montando nos passos anteriores e vai colocar a peça principal da impressora, que é o hot end, que é a peça que vai derreter o filamento para gerar o objeto que a gente está criando. Então, vamos lá. Primeiro de tudo a gente vai Colocar o motor, vai prender o motor né, essa peça aqui. Não sei se vocês estão entendendo que parte é. Essa aqui é aquele braço que a gente montou, né? O braço, o braço Y. E aí a gente vai pegar aqui. Eu deixei ele deitado aqui para ficar mais fácil, né? Para não ficar segura. E aí você vem com o motor aqui. Encaixe ele aqui, ó. Essa peça. Uh... É interessante o jeito como ela é montada, só que ela, assim, não é muito simples, não. Então, tem uma imagem, né, vocês estão vendo aí, que é uma visão explodida, uma vista explodida disso aqui. para vocês tentarem, sei lá, entender como é que funciona. Basicamente o que eu vou fazer, ó, assim, esse bracinho, esse bracinho aqui do extrusor, né, que tem esse parafuso onde está a mola, ele vai entrar nessa nesse furinho aqui e aí você encaixando você encaixando ele direitinho aqui aí o resto fica fácil então é, a gente vai vir com o um parafuso m3 de 20 milímetros e colocar aqui para encaixar o motor né? Tá num conflito aqui <risos> Aí Então aqui Encaixei o parafusinho aqui Com a chave Allen eu vou Prendê-lo Vou prender o motor na base né? Aí não dá pra ver, mas O que tá acontecendo aí é o seguinte ó. O motor tá aqui e o parafusinho ele vai passar por aqui e encaixar no motor bem aqui vou virar ele de novo a gente poder encaixar assim Ah, não vou mentir para vocês, não. Não é tranquilo, não. <risos> é meio difícil porque tem várias coisas se encaixando ao mesmo tempo. né? Então você tem que vir aqui olhando onde é que o parafuso está passando para segurar o motor com um pouquinho de pressão para ele pegar o parafuso. Mas parece que encaixou. Pronto, tá firme. Então é isso aqui, eu coloquei esse parafuso aqui. Agora, vou dar uma olhada aqui na imagem, o que, que a gente precisa fazer. Tá. Então, eu vou encaixar o end por esse furo aqui. Vou passar ele por aqui, porque na verdade se você olhar pra ele assim, ó, ele não tem nada... Que dê na cara assim: o que, que é, como é que ele vai ser encaixado? Na verdade, a gente vai estrangular ele com essa peça aqui de alumínio, né? Ela vai vir aqui assim, ó, vai segurar assim. Ó. Então, primeiro a gente insere ele aqui, e aí depois a gente vai com o segundo parafuso e fecha aqui. Então a gente tinha um lado preso com um parafuso e agora a gente vai fechar o outro Né, assim E aí com o rotinho de preso aqui no meio Então vamos pegar aqui o segundo parafuso E ao mesmo tempo vamos prender o motor, o segundo parafuso do motor Porque essa aqui é a dificuldade, assim, tem várias coisas acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora Então, para você conseguir iluminar melhor e aí você pega tudo isso junto com... Arrumar um ângulo certo para filmar com a iluminação, imagina. Aí fica fácil. Vou <risos> deitar tá aqui, ó. Achar o ponto certo aqui. botar. Então eu vou subir ela assim. Legal. Eu inclinei assim e aí consegui ver melhor aqui onde é que estava encaixando o parafuso. Que daqui olhando, olhando por esse ângulo aqui onde eu estou, eu consigo ver o hot end ali atrás e, e ver o parafuso passando. Então ficou num ângulo legal para fazer esse serviço aqui. Não sei se consigo mostrar muito bem, mas o que eu tô olhando é essa fenda aqui no meio, né? Onde eu falei que a gente tava engatando aí, o, é, é, enforcando o hotend. Aí tem dois comentários ali. É, um diz que é, você não precisa... Na verdade os dois dizem a mesma coisa, né? Que você não precisa se preocupar ainda com o alinhamento daquela nossa sonda do Auto Leveling, né? o sensor de indução, com o hotend. Porque mais pra frente a gente vai fazer um alinhamento aí a calibragem dessas coisas. E então, assim, não, não se preocupem ainda em prender demais esses parafusos aqui do nosso sensor de indução, porque mais pra frente a gente vai chegar no ponto certinho de onde ele tem que ficar. Beleza? Então esse aqui é o resultado do passo 24. Né? O que a gente tem aqui é o hot end montado, o segundo motor encaixado, aqui em cima, ah, e aqui tem aqui, ó, aquela coisa que eu falei que eu ia mostrar em algum momento, que é o end stop trabalhando, né? Se eu tirar essa fiarada daqui, que depois eu vou prender, eu consigo ver que ele nesse ponto aqui, ó, ele engata Estão ouvindo? Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui. Né? Esse barulhinho aí foi o, o fim de curso aqui, chegando ali no fim do segundo motor. É para isso que ele serve. Estava né? a dúvida, agora não resta a dúvida. Beleza? No próximo passo a gente vai colocar um coolerzinho aqui. Beleza? Até a próxima então, gente.